Apresentando... Eu, Papai Jujuba Nanica No canal... Jujuba, Jujuba Nanica Pois é, para mais vídeos Hoje estamos aqui mostrando como ganhar dois códigos de Robux no Gen Slot Ai que linda Agora para outra música Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo Para seus amigos, yeah Bom gente, como eu disse Eu vou trazer dois códigos, mas não é do Gen Lodge Porque tem muita gente que confunde Porque eu falo meio estranho Mas não é dois códigos do Gen Lodge Um é do Gen Lodge, outro é do RBX Storm então, Tá bom Bom gente Então a gente vai aqui. Vou em outra conta, tá, gente? Uma conta secundária. Ai, gente, calma aí. Gente, que eu tava fazendo teste. Oh, gente, que meu mouse tá clicando duas vezes. E se eu perrar, assim no mouse? Se eu fazer assim no mouse, ó. Ignorem eu tô sem paciente bom, gente o código aqui no rbx storm não rbx storm x rbx slot é code 16 tá bom eu consegui hoje gente esse é o melhor quiz que eu, eu acho que é o melhor quiz que eu acho é o melhor quiz que eu gosto de fazer tá bom gente é um quiz que eu gosto de fazer mas bom, gente, já que Deu certo aqui, a gente já vai pro RBX Storm Gente, então Eu vou entrar em outra conta Também Não, não gente eu vou, É, eu vou entrar em outra conta vou entrar na Hyper Eu vou entrar na Hyper, Hyper, Bart. Eu vou entrar na Hyper Bart. Né? É isso porque, gente, eu já fiz no meu, tá bom? E eu tô tentando até agora resgatar aquela coisa, mas não vai. Tá dando erro. Não colabora. Se vocês escutaram a voz do Papai Jujuba, é que ele tá tomando um cafezinho aqui, né? Bem de buenas. Ok, ele tem um robô que sai. Eu não posso falar nada. Eu também tô pobre. Ai, ai. Bom, gente... Quem tá com saudade da, da, da, da, da, da série MCI morando com o meu irmão. Ok, mas bora, né? É que eu sumi doida. Gente, o promo code aqui. Hum, aqui é. É Baby Dragon. Baby, Baby Dino... Baby Dragon. <risos> baby Dinossaur. Dinossaur. É isso aqui, gente. É bem esse códigozinho olha quem não viu não viu os interdedor, os entendedores entenderão quem não viu não viu quem viu viu eu sou muito dá ok aí vocês vão aqui em é promo code quem não é então. gente conseguimos o promo code mas e só foi isso que vocês gostaram gente então eu queria muito agradecer por vocês me inscritos, eu ainda tô agradecendo porque não tô acreditando até agora Rumo ao 7k Por favor, me deixe arrumar ao 7k Quero muito conseguir 7k Meu sonho conseguiu 10 mil, mas a meta agora é 7k Sonho é um sonho, né gente Bom gente, mas... Então pessoal foi esse vídeo Se vocês gostaram, me pegou a bola que a gente me segue no Zepeto também, né? E me coloca no blog, no universo, me segue no blog, me segue no me segue no Zepeto, também, me segue no no